Continuando aqui com a terceira parte da resolução do problema, né, o problema 10, aqui a gente tem os dados. Próxima etapa é calcular a, as taxas de capacidade. Então a gente tem as vazões máxicas dos fluidos quente e frio, a gente tem os calores específicos, tá? a gente vai usar o método da efetividade, pois nós só temos as temperaturas de entrada. Então para definir as taxas de capacidade, né, ou melhor, para definir a taxa de capacidade mínima, a gente precisa calcular as taxas de capacidade. Taxa de capacidade é o produto da vazão mássica com o calor específico. Então a gente obteve CF e CQ, né, por consequência, o CF vai ser a taxa de capacidade mínima, que é o que a gente vai precisar para aplicar no método da efetividade. A máxima transferência de calor... Ela ocorre na máxima variação de temperatura pelo produto com a menor taxa de capacidade. Né? O, o fluido que tem a menor taxa de capacidade é o fluido que vai precisar de menos energia para alcançar uma maior variação de temperatura. Tá? Por isso é que a gente utiliza a taxa de capacidade mínima. O ΔT máximo seria a diferença de temperatura entre os fluidos na entrada. Então. Temperatura do quente na entrada menos temperatura do, fio, do frio na entrada. Substituindo os valores, a gente obtém uma taxa de transferência de calor máxima de 2.133 kW. Né? Essa seria a máxima taxa de transferência de calor possível. Só que no trocador a gente não vai obter essa taxa de transferência de calor. Então, para definir a efetividade, a gente vai precisar da razão de capacidade que é a razão entre taxa de capacidade mínima pela máxima. Tá? Então a gente obtém aqui a razão de capacidade. Calculamos o NUT. Tá? O NUT é, a gente vai precisar da área de transferência de calor e do coeficiente global. Tá? A gente já definiu esses valores anteriormente, substituindo as variáveis a gente encontra no NUT aqui de 1,66. A efetividade do trocador de calor ela vai ser função do tipo de trocador de calor. E aqui a gente tem um trocador de calor casco e tubo, com um passe no casco e dois nos tubos. Tá? Então a gente tem aqui a equação para múltiplos de dois passes nos tubos. Então essa seria a equação. Agora a gente basta substituir os valores, encontramos a efetividade de 0,564. Com a efetividade definida e a taxa de transferência de calor máxima definida, a gente calcula a taxa real de transferência de calor. Então a taxa de transferência de calor vai ser 1.203 kW aproximadamente. Com essa taxa de transferência de calor, como o trocador de calor está bem isolado, a gente tem condições de definir agora as temperaturas de saída. Porque a taxa de transferência de calor ela vai ficar exclusiva ao fluido quente e o fluido frio. Então, o fluido quente, toda a energia que ele tem e que vai ser transferida para algum lugar, ela vai ser absorvida pelo fluido frio. Então, as taxas de transferência de calor elas são iguais. Os valores reais aqui, tá? Para o fluido frio, vai ser MCP do fluido frio, que é a taxa de capacidade do fluido frio, vezes ΔT do frio, frio que sai, menos o frio que entra. o então, delta para ficar uma variação positiva. Isso fornece uma temperatura de 33,2 graus Celsius. Fazendo a mesma análise com o quente, a gente obtém a temperatura de saída do quente de 31,6 graus Celsius. Aí aqui o problema está finalizado.